Eu, eu estava aqui em Minecraft, eu, pra, pra, porque eu estava pensando em ser uma série chamada Survival Squad, então a gente já deixa o like que o episódio sai amanhã às 19 h 52, se seu se puder, tá? Então a gente deixa bastante like para continuar essa série e survival squad, deixa bastante like. <música> Primeira coisa que fazer aqui é pegar uma madeira, vidro, pegar areia também, pegar toda essa árvore, porque eu não quero jogar com pessoas que deixar as árvores no porque isso é agradável Eu vou pegar areia e já fazer minha casa, e eu vou fazer minha casa topo de uma montanha. E, vou, e eu vou pegar pedra para fazer uma ponte onde leva ao lugar onde eu vou descer. Eu vou, esse vai ser o esse vai ser meu objetivo. Então meu objetivo agora vai ser pegar couro, pap, de astuto, para virar papel, e uma, uma galinha para pegar penas. Então vou fazer já meus itens aqui, para dar coletivo. Não, não, não, essa é uma squad, é uma série onde você passa o lamínio do ponto 18. temporada você vai ter a survival squad de um dois três quatro e a cinco aí depois acaba até é a tem, é só são essas temporadas então gente espero, espero que vocês gostem do vídeo tá ó oh, tem que fazer também uma papa coletar as, todas essas areia aqui porque eu vou ter que enfeitar muito, muito bem minha minha ponte. Vai ser uma ponte tipo de vidro. Eu já posso pegar a lã. Tá aqui. Precisa mais ou menos de um pack de vidro. E vamos pegar aqui. Gente, lembrando que só vai sair às 19 e 52 tá se, se puder se não puder vou ter que lançar outros dias. vou pegar aqui um pack de areia Não necessidade de um pack mas tudo bem vou deixar assim por enquanto ja can de açúcar Aqui. Vou levar meu craft table aqui Hum, acho que é cana de açúcar. Não precisa de alguma coisa, não, não aparece. Mas quando tu não precisa, a coisa aparece. passo mais um pouco de areia. Tá bom. Quer cana de açúcar? Papel. Vaca, eu já vaca. Vaca de açúcar lá, eu vou pegar depois. Vaca, dá socorro agora. Hum, não. Hum, não. Ok, então foram três coros aqui, pronto. O meu objetivo é lá na casa de açúcar. Primeiro eu vou achar uma galinha aqui. Se não vai até aqui, então vou lá naquele bioma. Eu quero fazer um bolinho de objetivos que vai, vai ser provavelmente sai primeiro, vai sair e já vou coletar os seus objetivos aqui chegando aí, can de açúcar. Imagina uma criança jogando Minecraft, a criança pode. Tudo bem, vamos aqui e pronto. Podemos fazer. Deixa eu chamar uma galinha aqui, porque tem que ter uma galinha aqui. Não, eu que tem, não tem uma galinha. Des esses galinhos, galinhas, eu vou agarrar galinha um pouco. Ele vem aqui por... Isso aqui é bom ficar. Se usar a squad, vou conversar na roda Mas aqui. é pouco eu vou ter que ir, ir procurar lugares longe para fazer minhas minha coisas acho que, acho que eu vou voltar para aquela ilha ah, aqui Percebi, eu posso fazer um boate. Eu vou tentar tá pra ele normal porque achei nada aqui. aqui aqui vai pode ficar mais difícil achei magali finalmente Ok, devo Colocou a pena. Ih, de povo Hum, é Olha ali. Sacanagem, manda o do pro do por do po. aqui faz os papéisitos faz um livro aqui uma bolsa de tinta uma pena para tirar um livro Deixa mais carinho assim a gente já temos o um livro de, de objetivos. E a gente vai começar a comprar amanhã, no próximo episódio. Vou aproveitar para pegar um, mais pedra, pegar pedra. Ou melhor, é. Posso pegar as cidades aqui para fazer uma cama? Então, gente espero que gostado do vídeo eu vou escrever aqui os objetivos tá então se gostar se inscreva assim, tá? no canal e deixa bastante like vai receber todas as notificações vamos aqui escrever todos os objetivos nem todos Escreveu tipo um pouquinho dá pé objetivo 1 um. Isso. construir uma ponte digestivo. Objetivo quatro: fazer sistema sistema de. De lançar o objetivo cinco fazer um barco nas nuvens. Ai não Como aí, gente, como aí Ui, gente Quase nossa gente eu vou ter que o um buraco pra sobreviver fica boa posso sorte pra mim tchau fui é desculpa aí desculpa aí <SILÊNCIO>